E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando as flores de cerejeira, a jovem Sakura, nas ranqueadas. Então, confira o vídeo até o final, e é isso aí! <risos> já começa com a Hadouk. Demonstra aí que é fã do Ryu mesmo. Hey! Jovem Sakura. Ela... Gosta muito o jogo dela. É assim, ó. Zonear. Ficar só de longe. Jogando e depois vem correndo para atacar. Olha, ele é muito rápida, mais, a personagem mais rápida para ir para trás é a Sakura, no jogo. Achando aqui a oportunidade para chegar. Não tá deixando não puxar vida. Round two. São um personagem que gosta de jogar de longe Ciência é pra chegar perto Ela é rápida também? Fica atenta as farofadas dela quando chegar perto Ah Vem que vem, Sakura. Olha, é muito rápida. Toma. Sabia. Só mais um pilão. Ai, que raiva. A pestinha saiu. Vem, querer me agarrar? A vida do para ah, pegar. Tudo aí. Ai. Cai Pode errar, gente. Oh. Uh. Meu. Complicado aqui. Ah! Eu não acredito. You Ela é muito rápida Vamos lá, continuar esse jogo Vamos Round one. Fight. Oh. O jogo dela eu já sei que é Ficar de longe, né? Jogando o e Depois ela vem correndo para me agarrar Vem cá, Vai, Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem Não velho. Vem cá, velho. vai. Na farofa. Ficar atento no shoyuuki dela também. Nossa. Meu, que menina que não para! Round two. Olha, joga bem, tá? Com treze vitórias aí seguida. Nem aqui não foge não. Aqui pra cima só não vou perder. O jogo dela só fugindo. Tá. Vem querer me agarrar, só festinha. Oh. Nossa, puxa vida. Você perde. Tá bom né fazer o que? Round one, fight! É pessoal, continuei aqui nas ranqueadas, veio de novo a Sakura. Sakura aqui tá com... parecendo quase o mesmo jogo. Vá, ah, farofeira! Toma! Vai, morre logo! Ah! Round two. Eita. Impossível toda sacola jogar igual assim. Ah, tá bom. Nossa, mano, muito elétrico. Ah, chega de farofa. Meu, tô a perdendo. E já era oh, Errou oh, Vai é mais! Caralho, que coisa. Oh, well, well. oh, Final round. Eu tenho que ganhar. I don't get it. Eta tem que ficar esperto. A ah, farofa. Ah, tá. chega, né? Ah, Poxa. eu tenho que Ufa! Ainda bem que o golpe do Zangief nela vai mais sangue. Se eu teria morrido. Do jeito que não para essa menina. Vamos lá ganhar. Vamos, jovem Sakura. Meu desistiu, cara. Oi, meu chapa. Nos encontramos novamente. Pessoal, eu continuei nas arrancadas e veio de novo. O mesmo jogador com a Sakura É, meu amigo Não adianta, não Tem que enfrentar Tá o Zang aqui Ah, vai fora Eu faço sozinha já ah, dá tudo logo <risos> pra morrer. Round two. Deixar pensar right. e nem fugir, porque senão... Ficar o tempo todo atrás. Uhum. Que golpe é esse? Uhum. Ah, me agarrando de novo. Vem! Não uma raiva quando você dá o golpe e não acerta. Ah, Toma o meu poder! Tchau, amiga! Não é fácil essa peixinha pulando. You win! Oh. Vamos, vamos ver se, se remete aqui Bora amigo Bando de paternista Todos os alunos criados a leite com pera A ovo maltino A pão com mortandela